Nossa, scop, para por aí. Para. Para. Come pezinho, pezinho base. Ó, na smoke no cachorro, velho. Pás, pás, pás. Pés, pás, pás. Vaga aqui agora. Nada. Vaga para eles. Campo a campo. Dentro do campo. Dentro do campo. Dentro do campo. Bom, Moro, moro, moro, moro, mais um, mais um, mais um. um, Não Pega pra CT. Boa latinha. ver como é que nice. é devido esse motivo. Vamos ver. Oh, com 10. Um tá. morto. Fica cravada aí. É, é, é, é, é. Xuxa comendo, Pega o Xuxa. Pega o Xuxa comendo. Já terminando. Tá na boca. Tá na carroça já. Tá ele tá na carroça. Agora ali. Agora. Bem, Ok, cachorro de volta. Não, não, na base, cuidado. três base. Cachão. morto. Boa. minha, tá? mato primeiro eu não, primeiro tchau Eu não, primeiro. Homem morto. Mais um, vai, vai, vai. Comeu, uh -huh. tá mais, mais um SPA. Mais um. Guys, tô com Bote 4 de vida. De botei. Mais um logo logo. Aparentemente arriscado. arriscar. Peguei Xuxa. Vai ter mais, mais. Puxar o B. Tô cemitério com 4 de vida, guys. Dois Xuxa e o tapete. Dois Xuxa e tapete a Mais um novo bomb, bomba, bomba, Tô velha. Calma. Vocês conseguem pegar? C4, voltei. Vou pegar uma pra CT, tá? Não tô vendo nada, CT e nada. Chão morto, pode vir. Tem, então. tem mais Boa. alguma cá? É. Tá muro uhum. lá uma morto. ainda. Tô chegando a CT, a esquerda. Eu só tá fechando, eu fechando. Boa, boa. Na verdade, não precisa, não, não é fechado. Tô, lá, eu tô lá. Tá, nada costas. Fazendo, Morto. com e vida na boa. tripla aqui, guys. Já cruzadinho. Ninguém ah. tem mais bomba. Nada costas. Eu tenho Nip. da smoke, na da smoke Boa Deve ser 3B Um arco Ser 4 velho. Fazer e plantei tal tá? tá, vou forçar okay. não é Cai, areia Agora Tô muito cego, muito certo Tô dois dois dois Dois nip Valeu, valeu Banana banana, Pusão, banana, banana, banana, banana. Morreu. caverna. Morreu. morreu, Boa, Boa vai vai. Cair, Tô é, rato para vocês. Pode pode nada, é. Comendo aqui já. Comendo, comendo. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu, valeu. picando. Tem um cara aqui no carro. O cara é dois. Eu tô passando, tá vou explotar. Tá. Passou Passa ali, passou ali, passou ali, era é guys, era 2. Nossa, valeu, valeu. Valeu, valeu. Ah. Vai Dois ainda. O é meu. Um leap. Calma. bombe zoado, velho. muito Na frente do Pilar, na frente do Pilar. Na frente do Pilar ainda bombe ainda. Peguei Matou, matou, matou. Valeu. Valeu. Peguei, peguei. Tô cego. Vai, vai, vai. Entendo aqui. Não, tô bem. Vamos. Vai, vai. Volta, volta, volta, Entendo aqui, guys. aqui. É é? talvez Até até os dois ah, um, ali. Mais, mais um, talvez, mais um. Ele quebrado. Cadê a porta? Tá, está na tá normal? na boca. Tá peixe, tá peixe. Mira tapete, Bartolo. tá. Peguei o Xuxa. Xuxa. Em cima do Gafão Clea. Areia, areia, areia. Quebrado. Vou um. Morto. Quebrado, fusa, fusa, fusa. fusa. fusa. Linda, bora. Tá sem dois, botou alguma coisa. Tá. Tomei, caiu o caio, rato. Um. Peguei o rato. Boa. Acho que é armado, viu? Dois. dois. Fuguei, Fuguei, Fuguei, fuga. Fuga. Caiu, caiu, caiu você. Boa. Caravada, não passa. Tira a cara. Tira a cara já. Me desmocou pra passar, Tá parado. passar. Vou em cima da carroça, viu? Sim. É. Boa, boa. Nice, nice. nice. Bora, boa, guys, bora. Vamos buscar, velho. Bora, bora, bora. Tá. Vazei, vazei. Tá de boa? VTT. Aham, uh -huh. eu vazei. O D tá peixe. Tá. No... tá. tá. No tapete. Eu vou garantir o meio Tem aqui, BTT, tá? Tem VTT agora. Só Pode fechar, a quero Meio, tá no meio. Sai pegar ele pra mim aí, guys? Eu vou pegar ele pelo chute. Comeu é das bocas o Nib aqui. Dei das bocas. Boa boa, boa, boa, boa, boa, boa. Não é que eu sou suave. Boa. Tá nice. muita boa. Eu vou ficar, velho. Entrou já. Só uma piscina. No caixão, botando. Quer ganhar? Que é